Eu estava trabalhando no Rio de Janeiro dois anos, 64 65. No fim de 65, lá por cima, já havia trâmites para fazer com que nós aqui no Rio Grande do Sul tivéssemos uma província separada de Minas Gerais devido às dificuldades de Minas e Rio Grande. A distância era muito grande para os contatos, para as nomeações, para as visitas, etc., para a vida fraterna também. Então, lá por fim de 65, foi decidido que nós aqui no sul ficaríamos uma nova província, que ainda não se chamava província, mas custódia São Francisco de Assis. De minha parte, quando eu estava no Rio, trabalhando, eu tive, tive, fiz a opção pelo Rio Grande do Sul. Podia ter optado para ficar em Minas, mas preferi, porque aqui no sul estava toda a minha família, o Frei Celso, o Frei Mauro, meus irmãos, puxaram muito para que viesse para cá. E vindo para o Rio Grande do Sul, a primeira nomeação minha foi para Três Passos, onde trabalhei quase três anos, depois tive mais outras transferências, mais tarde voltei a Três Passos, depois fui para Porto Alegre. Não vou poder nomear aqui e falar de todas as minhas nomeações e transferências. Mas o importante é que nós éramos uma província muito jovem, cheio de vigor, de juventude, de muita Hoje nós somos uma província com muita gente, bastante gente idosa. Mas naquela época, 50 anos atrás, éramos uma província jovem, iniciando entusiasmo e assumimos com vigor, com alegria, com amor, esta nova esta tarefa de formar aqui uma província franciscana. Só mais tarde nós ficamos província São Francisco de Assis. Inicialmente nós somos chamados Custódia São Francisco de Assis, com um governo próprio, mas que ainda tínhamos algumas, penso que algumas pequenas dependências ainda de Minas para podermos organizar melhor aqui. Nós tínhamos aqui o seminário de Taquari, tínhamos, tínhamos, tínhamos ainda Daltrofili e outros seminários para... tínhamos mais vocações naquela época hoje em dia está mais escasso. E por isso nós estamos uma província, na verdade, que está envelhecendo, mas graças a Deus temos também ainda os jovens que estão ali para ir assumindo as responsabilidades, as tarefas e conduzir esta nossa província, São Francisco de Assis, para que seja de fato uma província de frades que se amam, que se querem bem, de frades menores entre o povo de Deus, para que assim possamos dar testemunho, da presença de São Francisco de Assis aqui no Rio Grande do Sul, nas paróquias e nas tarefas que nos são confiadas. Então nós esperamos que nesses 50 anos possamos retomar as, uh, o entusiasmo, retomar ou revigorar o nosso amor, nossa dedicação à província de São Francisco, procurando ser uma presença franciscana aqui nesta terra gaúcha.